Olá, aqui é o Bill e hoje eu vou trazer um vídeo de umas animações raras que no CS tem e espero que vocês gostem, lembrando que se você gosta do vídeo deixa aquele like e se você é novo no canal é só se inscrever, então bora lá A primeira animação que temos é da nossa revolver R8 que na verdade não é tão rara, então é o jeito que ela puxa ó. ela puxa de um jeito assim e ela pode puxar assim Dois jeitos legal tanto que eu acho esse jeito, o segundo mais legal do que o primeiro É um jeito estiloso de puxar né Ó, <risos> oh, ele manda pra frente e depois pra trás E essa animação não é tão rara e é fácil de se aplicar Ah, a segunda não é tão difícil, na verdade é um pouco mais trabalhoso, que é com CZ E é só ficar apertando V e F que uma hora ele acaba torcendo o braço, chega até a ser engraçado ah, O spec dela é, demorou um pouquinho para fazer, mas é, é divertido e, e é uma arma que qualquer um tem, então fica fácil de você treinar E por último temos a Faustion A faca pode ser considerada uma das mais feias, mas eles fizeram legal essa animação É a animação mais da hora que tem entre essas três E eu deixei por último E é no mesmo esquema da CZ você aperta o o RF até uma hora funcionar você tem que tomar cuidado porque se você fizer a animação e apertar de novo vai cancelar a animação, aconteceu isso mas a animação é bem bonita ele segurando a faca com a palma da mão e ficou bem legal e galera é isso daí, espero que vocês tenham gostado se gostou dá aquele like se é novo se inscreve, aquele abraço falou, valeu